ai parça. Camada menos 9. Beleza. Camada menos 9. Aonde que eu vou chegar nesse nível? Tô até esquecendo de colocar tocha. A aventura tá insana aqui. Tem ouro. Deixa tudo isso aí pra me depois. que eu tô bem confuso. Tá certo? Tá não. E aqui, ó. É esse bloco, ok, agora tá certo. Pá, pá, pá, pá, pá. É sim. I'm hungry, não tô hungry não. Vambora. Então, Opa. Agora estamos nas esperança de achar diamante. Não, acho que vai ser uma coisa muito difícil, né? Sabe o que, que você faz hoje? Hum. Também não sei. Exato. Ok, Google, o Google me responde. Como que faz para achar diamante no Minecraft 1.18 100% oficial atualizado 2022 <risos> versão beta 10.27? Aqui estão alguns é. resultados da web. <risos> alguns resultados da web, deixa eu ver. Como achar diamante faço no Minecraft 1.18. Qual que é a melhor camada? Ah, hum, melhor camada para minerar no 1.18. Não, ponto aqui, ó. Melhor camada para achar diamante. <risos> melhor camada para achar diamante no Minecraft 1.18 Não é do Minecraft, espaço, que mais chances de encontrar o item desejado. O item desejado, Google. Te odeio. Fala do Bedrock. <coughs> ok, Google. Melhor camada para encontrar diamantes no Minecraft 1.18, Minecraft Bedrock. De acordo com o Tech Tudo, no caso do diamante... É mais provável encontrá-los entre as camadas 0 e 16. Oh, Neste espaço, você tem muito mais chances de encontrar o item desejado. O que? É que tem Grable, mano. Ah, velho, caí com o cara que ganhou as 4 vitórias seguidas. Olha qual que é a chance de ganhar. Basicamente muitas, C9. Não, o cara ganhou todas as partidas que ele jogou seguidas. Ah, e você vai destruir, então. Tabela, Relascado. Sabe o que esse cara chama? Tá um, ai Agora deveria ter um bloco aqui. Tá um, aqui. Vai botar. Aqui. Tá. um lugar bem chato aqui de minerar, tô nas, nos grebo. E desde quando minerar foi legal? Ah, pra. Vezes. Pros exploradores vezes do.. do, do Para os exploradores é da Roma Antiga, eu acho que não. Já que eu tô com duas canetas de pedra quebrando e caneta de ferro também. E.. Tem que fazer duas caretas. Treina, na verdade. Uma de ferro e duas de pedra de novo. 19, ó. Vê se eu tô jogando certo. Eu não tenho diamante ainda. Então eu tô usando pedra pra minerar. Quando achar alguma coisa boa assim, eu minero com ferro. Não, mas eu acho que você vai minerar mais rápido com ferro. E você tá achando ferro rápido? Rápido não, porque eu não tô procurando ferro, tô descendo, mas eu acho que sim. Mas você é. tá achando fácil? Tipo, desse era que eu já peguei um, uns aqui. Deixa eu ver. Cadê? Cadê, mano? Não tem não tá aqui não, mas tá bom. Aqui é que eu pego o bruto, né? Dois ferros. Ah, encontrei outra merda dessa. Que merda é essa? Ah, é outra ravina, mano. É a mesma? Você não eu tô numa saber, C9, eu vou eu vou andar reto aqui nessa parte aqui porque tá mais é para parede Ô oh, caramba ô oh, C9 eu saio de um buraco entre outro deixa eu tampar aqui com bagulho pedra diferenciada ah, deixa eu andando aqui não, não coloca pedra né? esse bagulho de colocar pedra adiantado num bedrock é meio bugado ah, uh, vai colocar é, o jogo. Ah, mas ficou laço. Calcula de certinho. Ô, senão, era só eu, quando eu jogava Minecraft, uh, pelo, não, quando eu jogava Fifa, eu pegava, e colocava os troços de CPU tudo no zero, eu colocava o meu tudo no 100 e ficava fazendo gol de bicicleta? eu Ah, acho que sim, porque eu jogo no mais difícil. Ah, o lendário? Joga aí lendário. É, é difícil lendário. <risos> Caramba, tem graça lendário, sabe? É. É. É, é aí você sempre ganha se jogo lendário. Você quase sempre ganha. Aí, no lendário eu perco, ganha, empate, aí é foda. É, você não vê propaght em todo jogo que ele é, joga. É da hora. É. É. Igual. Igual.. igual o meu primo falou, vocês gostam de dificuldade, é? Mas mano, faz tempo, faz tempo que eu não jogo FIFA, cara. Então meio que você não pode me julgar, porque quando fazia isso, né? Tomara que eu não caia em outro buraco, porque né? Eu já tô, mano. Buraco. Ué, <risos> caverna. Eu tô minerando e tá caindo em caverna, Tô ficando bravo, já. Tô ficando brabo. Se eu tô colocando a tocha. Hoje em dia, não, Minecraft. Você nem preocupa em cair em lava. Você preocupa em cair em um buraco. Mas é aquela, aquela história. Você já viu aqueles vídeos meme? Não cabe para baixo. Minecraft 1.17. Lava. Minecraft 1.18. Um buraco de 10 mil metros. É, um buraco que parece que é o Monte Everest, de cabeça pra baixo, que fez um buraco e abriu uma escavação no meio do mar. E, e o mar secou e eles formou esse buraco. <risos>